Ah, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae estamos em mais de uma semana da série Seu Negócio em tempos de coronavírus, trazendo todas as informações, tudo que você precisa saber para passar da melhor forma por esse momento. O tema de hoje, agronegócio, entendendo as medidas governamentais que vão aí favorecer o setor do agronegócio, setor tão importante aí para a nossa economia. Então já vou aqui apresentar os nossos convidados e já agradeço a presença aí do, do secretário do Estado de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos falar com, também com o Marcelo Bezerra. Marcelo é nosso consultor especialista em agronegócio, está todo dia aí atendendo os produtores do nosso escritório de Bauru. Marcelo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Se Deus quiser, vamos ter uma boa conversa aí sobre as medidas emergenciais para o agronegócio. Com certeza, vamos sim. É, para você que já tem dúvidas, pode ir escrevendo no chat, fazendo suas perguntas. O nosso consultor, Guilherme Campos, de Políticas Públicas, segue aí no chat também, nos apoiando, te ajudando com as respostas, com as suas dúvidas. Já pode fazer fazendo as perguntas. Eu vou aqui olhar aqui bastante para o computador, acompanhar para a gente responder o máximo de perguntas possível. E antes de começar esse bate-papo, vamos ouvir aqui um recado do nosso presidente, Tício Meirelles. Olá, secretário. Como vai? Tudo bem? É um grande prazer estar falando com você gostaria de estar aí pessoalmente. Ah, tá bom. Eu tinha falado com o Guilherme que infelizmente tive de retornar às minhas atividades no Sim. interior e não teria condições de estar aí ao seu lado. Mas no nosso trabalho de dia, um está ao lado do outro trabalhando, salvaguardando as vidas e também criando as condições necessárias do fortalecimento da nossa produção, tanto com o produtor e o trabalhador. E nesse contexto todo, salvaguardar a alimentação uma alimentação segura. E a partir daí, trabalhamos juntos também sobre o aspecto do escoamento da produção junto com os caminhoneiros, para que nós possamos abastecer a nossa sociedade, como também as exportações. Quero aqui agradecer o teu apoio. Estamos trabalhando juntos nos financiamentos, nas liberações e retirando a burocracia dos financiamentos para os produtores. Inclusive, estamos já fazendo um trabalho de link com o FAMP do SEBRAE Nacional, onde o SEBRAE São Paulo é, participou com 50 milhões de reais para a formação desse FAMP e vamos criar uma parceria com o Desenvolve São Paulo para que possamos efetivamente fazer é, acontecer efetivamente no processo com o Desenvolve São Paulo toda a cadeia produtiva, a indústria, o comércio, a agricultura e serviços. Parabéns, um prazer e um grande abraço a todos vocês e um sucesso aí na live de vocês. Muito boas palavras aí do presidente. Obrigada, presidente, pela participação. Já aproveito passando a palavra para o secretário, que já o presidente Tiço já fez aí um resumo de importantes ações que já estão sendo tomadas aí, eh, privilegiando, ajudando os pequenos produtores passar para esse momento. Já te peço, secretário, que fale quais são as medidas aí principais que os pequenos produtores já podem contar neste momento muito bom primeiro eu agradecer aí as palavras do presidente Tio Meirelles, sempre um apoiador de primeira hora é, do agronegócio aqui em São Paulo e do agronegócio no Brasil acho que sem dúvida alguma sem essa parceria estaríamos é, muito menos arrojados hoje para fazer as ações que nós estamos estamos fazendo bom o, o estado de São Paulo é o maior estado da federação em termos de população em termos de Uh, de PIB, né, de geração de riqueza, e uh, também foi, ou está sendo aí o estado mais afetado nesse momento uh, da pandemia, e, e portanto exigirá de todos nós um trabalho conjunto para que essa crise seja a menor possível e a gente possa avançar. Os produtores, uh, o agronegócio, de maneira geral, foi é, colocado como setor essencial pelo governador João Dória desde o desde a primeira hora ele ouviu é, o setor entende que um setor para que é, que produz alimentos é, e emprega tantas pessoas aqui no estado de São Paulo é fundamental para combatermos a epidemia do coronavírus sem essa é, sem o lado equilibrado entre saúde e abastecimento nós não teremos a força total para combater esse vírus. Exatamente, extremamente importante aí, proteger essa cadeia tão importante da nossa pandemia, que vai fazer com que o abastecimento de todos, né, de alimentação, não seja interrompido. Marcelo, eu queria que você comentasse um pouquinho para você, que está aí no dia a dia, atendendo os produtores, ouvindo suas angústias, auxiliando nas consultorias, né, e aproveitando para lembrar que quem desejar, que quer agendar uma consultoria, com o Marcelo, qualquer outro especialista em agronegócio, temos vários em todo o estado, é no 0800 570 -0800, você liga, agenda a sua consultoria, uma hora gratuita, um bate-papo como esse, virtual, aqui, pelo Skype, pelo seu WhatsApp, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas, não só com relação ao tema de hoje, que são as medidas governamentais, mas também com relação à sua produção, ao seu planejamento de safra, enfim. Tudo que diz respeito ao agronegócio. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho nesse dia a dia, né? Nós estamos, seguimos atentos uhum. na pandemia, os, os nossos produtores de forma digital, né? online. O que mais tem aparecido? Uhum. Dúvidas? Como eles têm se comportado nesse momento? É, os agricultores, como todos os empreendedores, estão se renovando, né? Muitos perdendo a produção, mas muitos também encontrando novos canais para comercializar a sua produção, muitas vezes até com mais sucesso, maior lucro, nunca fácil, com desafios, com dificuldades, cuidando da saúde do agricultor e dos clientes, mas entre vários canais aí, compras públicas, deliveries, entregas para marmitarias que estão sendo muito requisitadas, né? os agricultores estão sim conseguindo se transformar e se dar bem aí nesta fase que não está sendo fácil. Exatamente, e a gente tem é, feito esse trabalho aí de acompanhamento de perto dos agricultores, né? Pelas nossas consultorias, pelo atendimento. Uhum. Se você também quiser bater um papo rápido aqui online, você entra no chat, vou colocar aí no link na tela. E para ter mais informações com relação às medidas governamentais, também deixamos um e-book, uma cartilha no link da live, que você possa baixar, revisitar esse conteúdo o tempo todo. Mas, de verdade, aproveite aqui o um momento, faça suas perguntas, que daqui a pouquinho já vou começar a abrir as perguntas aqui para os nossos convidados. É, você está pegando um pouco do gancho aí que o Marcelo é, falou? Existe algum levantamento já que tenha contabilizado essas perdas que os agricultores possam ter passado nesse momento e como estão lidando com isso? Ah, ô, Marceli, as perdas estão concentradas, né, concentradas uh, principalmente se nós pensarmos em setor, no setor de flores. O setor de flores passou por um problema uh, muito grave, que foi a interrupção dos seus negócios, ou seja... Uh, A ação fazia parte do negócio como festas, eventos, uh, formaturas e consumiam flores. Esses eventos foram de um dia para o outro parados e com isso grande parte do setor de flores que trabalha para esse, uh, para essas, para suprir essas atividades, então viu o seu negócio desaparecer. Esse setor realmente tem uh, tido uma um efeito negativo uh, dos maiores aí do agronegócio uh, paulista. Uh, outro setor bastante uh, complicado é o setor uh, de frutas, legumes e verduras, mas esse uh, aquele que estava concentrado as suas vendas para os bares e restaurantes. Os outros que tinham seus cadastros, os seus contratos com os supermercados, esse, por outro lado, teve suas vendas ampliadas, ou seja, houve mais vendas. Então, essa questão de mensurar as perdas, elas são difíceis, e só, só conseguiremos, de fato, fazer essa conta ao final do problema. E é aí que a gente tem endereçado, nesse momento, um acompanhamento de perto com os produtores, e, e conversando, principalmente, por exemplo, com o próprio Sebrae, o presidente Tirso mencionou aí a questão, do FAMP, né, que é o, FAM, o fundo de aval uh, do SEBRAE, esse fundo de aval é o fundo uh, que, no, que tem uh, conseguido uh, garantir essas operações bancárias para aqueles que não têm as garantias. Eles, uh, no fundo, não conseguem levantar o seu empréstimo porque não tem uh, essa estrutura pronta. Então, o SEBRAE chega e ajuda com essa estrutura de garantias principalmente para esses pequenos produtores que tomariam aí empréstimos de 25 até 25 mil, 30 mil reais. Esse nós estamos fazendo em conjunto para que no momento da retomada eles possam ter o capital de giro para fazer a sua operação voltar. Não teria sentido, não faria sentido nesse momento, a gente, no fundo, levar a uma, uma, uma questão... De, de novos plantios, sem saber qual será o tamanho do mercado. Né? Eu sempre digo que nós temos que ter o planejamento é, para fazer a produção puxada. Né? É, aproveitando, aí você comentou sobre isso com a relação ao crédito, é, existe algum é, levantamento já de, do número de produtores que procuram, buscam crédito, vão contar com ele neste momento? É, existe isso mapeado e aproveitar também explicar para todo mundo quais são as linhas que estão disponíveis hoje para os pequenos e médios produtores. O, o, a demanda aumentou muito, Marcele. É, a gente vê dentro do, do Desenvolve São Paulo, que é o a agência é, de fomento aqui é, do estado de São Paulo, ela tem aí é, registrado no, no pedido é, de crédito é, um volume que é 10 vezes maior do que todo o crédito concedido em toda a sua história, é, desde a sua fundação lá no governo é, do governador José Serra. Então, são, é, realmente, a uma magnitude enorme, os negócios foram, é, foram parados. Do lado dos produtores rurais, a demanda para o crédito ela é menor, é, se comparado aos setores urbanos, porque, de novo, Uh, o setor foi considerado essencial, tem operado, né, nós temos uh, experimentado aí casos, como o caso do leite, que agora começa a ter um pouco mais de dificuldade, uh, mas, uh, num primeiro momento, ele uh, aumentou demasiadamente as suas vendas de leite UHT, que é o leite líquido, né, o leite de caixinha. Uh, só lembrando que a produção de leite, Uh, no Brasil, no estado de São Paulo principalmente, 50% vai para os queijos né, para o leite sólido que a gente chama e uh, outros 50% do leite líquido quando a, os restaurantes fecham e a gente uh, passa então a não ter esse consumo do leite sólido, dos queijos esses produtores ou essas empresas de lacina passam então a, a direcionar o seu leite para o leite a, em caixinha, para atender o abastecimento, que foi muito grande no início. Agora, com toda essa produção direcionada só para o leite líquido, você começa a ver uma baixa de preços acontecer. Então, é através desse entendimento, desse conhecimento, é que nós vamos conseguir fazer um, um, um desenho correto para as linhas de crédito. Então, nós temos realmente que fazer esse levantamento e, com isso, conseguir trazer aí soluções financeiras adequadas dentro do seu tempo. É um tempo, um momento complexo agora, trazer alguns números específicos para você. Muito bem, vou aproveitar aí a, a sua deixa com relação ao planejamento de safra e pedir para o Marcelo falar um pouquinho com a gente, porque esse é um dia a dia nosso, né, Marcelo, orientar o produtor Sim. nisso, e vai haver uma mudança aí de consumo, Sim. de comportamento, é, seria importante qual a orientação que a gente pode dar com relação ao planejamento para quem está agora nos ouvindo. Perfeito, o planejamento, ele sempre foi importante, né, mas a gente chegou numa etapa que ele é primordial. Tem uma pesquisa que foi divulgada no final de abril, agora, pelo MAPA, pelo Ministério, que é bem interessante, é uma pesquisa mundial, e mostra que agora, na quarentena, o consumo de produtos de preparo simples, produtos mais básicos, um alface, uma rúcula, cenoura, beterraba, eles, sim, tiveram um consumo aumentado. Por quê? Quando a gente prepara em casa o produto, muitas vezes uma berinjela, um giló, um quiapo, né, produtos de preparo e muitas vezes não estão consumidos, esses produtos estão tendo uma queda expressiva no consumo. Então, para o planejamento de safra, é importante a gente ver quais produtos são consumidos em casa. Esse produto já mostra mundialmente o aumento de consumo. Muitos agricultores que eu trato no dia a dia, um deles mesmo, de lins, eu posso dar um exemplo, ele ia plantar 2 hectares de brócolis, repolho e couve-flor. O que, que ele decidiu? Praticamente um hectare e meio dessa área, ele deslocou para a mandioca. Qual é a vantagem da mandioca? Ele vai ter de 8 a 10 meses para colher, essa área vai estar tá sendo utilizada... E ele vai plantar, sim, repolho, brócolis e couve-flor, mas numa quantidade menor. Por quê? As vendas desses produtos que, eles faziam, que ele fazia era para restaurante, era para supermercado, numa pequena quantidade. Então, ele vai plantar a quantidade do supermercado. Então, qual a outra vantagem que a gente tem que pensar no planejamento de safra? Produtos de ciclo longo. Uma cenoura demora 100 dias para colher. E é um cultivo de inverno. Cebola, alho, beterraba, batata doce... São produtos de ciclo maior para essa época. Então é interessante o agricultor não deixar a sua terra vazia... E sim fazer todo um planejamento. E isso vai depender de agricultor para agricultor... Para quem ele vende. Para aí sim ele conseguir fazer um planejamento adequado... E não perder produto... E inclusive aproveitar oportunidades... Para entrar no mercado. Para o financiamento de safra, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Essa semana já começou a fazer frio. Então, o consigo de folhosas, alface, rúcula, todas as folhosas, a gente consome menos. O que, que a gente consome mais agora no inverno? Produtos de alimentação quente. Então, uma abóbora, uma moranga, beterraba, cenoura produtos que a gente faz refogado, né? uma pimenta doce. São produtos que no planejamento agora para inverno, o plantio se mostra mais interessante e ainda o consumo é maior naturalmente. Então a gente tem que pensar em todos esses fatores para ter um planejamento de safra muito bom. Deixa eu aproveitar e falar com uh, o Marcelo, que tem uma pergunta aqui do Daniel Barbosa, que você já, mim, já pode explicar como é que funciona a nossa orientação. O Daniel Barbosa pergunta para o pequeno agricultor que queira fazer aqueles cursos de capacitação, como faz para entrar em contato com o Sebrae? Você pode explicar como é que a gente pode dar esse tipo de orientação, por exemplo, que você está falando aqui? Daniel, a gente tem vários cursos online que você pode achar na nossa plataforma, e números que vai te ajudar, tanto na parte de marketing, financeira, planejamento de safra, e sim marcar, está né, aqui o link do, do, do ZAD, né, dos cursos à distância, e também ligar no Sebrae, no nosso 0800, para marcar uma consultoria individual, seja por Skype, seja por WhatsApp, por telefone mesmo, conforme a, a sua ferramenta, e a gente faz uma conversa, pessoal para que a gente converse sobre o seu planejamento ah, então... 0800 570 800. exatamente tá aí na tela do telefone também o link do QR Code só apontar a sua câmera para esse link para esse quadradinho aí que vai direto para os nossos cursos do EAD secretário eu gostaria que o senhor comentasse um pouco existe alguma medida para de apoio aí aos, aos produtores com relacionamento a escoamento da produção com relação a isso Marcelo, vou só emendar um pouco o que o Marcelo colocou aqui, que eu achei muito interessante. Eu acho que essa é a relação que nós devemos ter entre a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e o SEBRAE, que é o conceito de gestão de negócios. O Marcelo colocou muito bem, foi muito feliz aqui nessa, nessa colocação, porque, e você também, na sua, na sua análise, porque nós vamos ter uma mudança de perfil de consumo. Uh, os restaurantes, uh, como eles uh, existiram, tá certo? Uh, com uh, um volume grande uh, de consumo de alimentos, uma alta rotatividade uh, de clientes, uh, uma grande escala, uh, esse modelo de restaurante, uh, acredito que ele terá que ser repensado. E, e, portanto, uh, isso levará a uma, um, um tempo, uh, primeiro, para se uh, colocar de pé esse novo modelo de negócio dos, dos restaurantes. Uh, esse tempo, então, leva em consideração também uma menor renda uh, da população, ou seja, a população perde dinheiro durante a crise, então ela consome menos por dinheiro, Uh, o restaurante consome menos porque ele está mudando o seu perfil. Nós temos que levar em consideração que com essa crise, alguns negócios não sobreviverão, porque tem uma, uma base de capital muito pequena e perderam dinheiro, dinheiro durante a crise. Então, o produtor precisa ter essas premissas em mente no momento de plantar. Acho que o Marcelo levantou a questão do tipo uh, de plantio mas ele também tem que levar em consideração o volume, porque os volumes não serão os mesmos. Portanto, nós não devemos plantar a mesma quantidade que foi plantada, porque isso pode levar a uma, um erro no negócio. Tá é. certo? Se você for mais competente sob ponto de vista de distribuição, for mais competente no, no ponto de vista de custos da sua produção, você terá vantagem. Mas se você está no nicho intermediário. Uh, para o nicho mais uh, fraco, você não terá o melhor, o melhor custo para competir. E aquele desperdício que existia né, em toda a cadeia de alimentos, ele tende a diminuir com as pessoas produzindo uh, fazendo seus alimentos em casa. Então, isso pode levar a uma grande uh, dificuldade de escoamento. O que, que nós estamos fazendo aqui na parte... Uh, na parte de ajudar nesse escoamento, é, boa parte dos produtores vendiam seus produtos para a merenda escolar, na, o, o frutas, legumes e verduras, é, principalmente, né, os pequenos produtores. É, essa essa esse essa crise é, levou com que as escolas fossem fechadas e o um pagamento é, fosse feito por, direto às famílias para compensar o fato de que não havia mais a merenda na escola no momento que você faz isso o governador tomou uma decisão focada no mais frágil, e ele ajuda as famílias, ele dá o dinheiro direto às famílias para que elas possam então comprar o seu alimento mais próximo das suas casas, porque eles estão em quarentena, mas o produtor se vê sem um grande mercado de venda aí é que entra a Secretaria de Agricultura e Abastecimento junto com a Secretaria de Educação, para montar um programa, que é um programa que endereça esse momento complexo da nossa economia, da nossa sociedade, mas ele também é um programa estruturante, que é o programa Sexta Verde, ou seja, fornecer às famílias uh, dos alunos, nós estamos falando aqui de 3,5 milhões de alunos da rede pública estadual, e se a gente consegue levar isso para as cidades, para os municípios, nós uh, podemos abranger aqui um total de 7 milhões uh, de alunos no todo, ou seja, é quase uh, 18, aí, mais ou menos 18% da população do Estado. Ou seja, é um programa que pode ser muito importante para os pequenos agricultores, uh, e com gestão do SEBRAE, buscando uh, ajudá-los na formatação do seu negócio, baseado em produção puxada, tá certo, e não produção empurrada, tem toda uma parte aqui de gestão que entra no programa que nós, na Secretaria da Agricultura, em conjunto com o SEBRAE e também em conjunto com o Senar e a FAESP está, e o Banco do Brasil, estamos trabalhando no programa Mais Gestão, Mais Renda. Ou seja, o agricultor hoje ele precisa mais gestão do que tecnologia do campo. Ele precisa de gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão comercial gestão de contratos, gestão de risco, é isso que o Sebrae sabe fazer muito bem, e pode agregar à Secretaria da Agricultura, para que a gente faça um trabalho conjunto, excepcional. Então, é essa, é, é um pouco os caminhos que nós estamos olhando. Tem a questão do, do Cesta Verde, tem a questão é, também de uma parceria com a APAS, né, que é a Associação Paulista de Supermercados, para que a gente faça a gôndola do, do produtor rural, para que é, o cliente ou consumidor possa entrar no supermercado e ver ali uma gôndola do produtor da sua comunidade. Ou seja, você não precisa andar 100, 200, 300, 400 quilômetros para vender o seu produto e aquele produto chega no Seagespa e ele volta outros 300, 400 quilômetros para vender do lado da sua casa. Não, agora ele entra no supermercado e olha ali o produto local que também precisa ser bem apresentado, precisa ter visões de marketing, de comunicação, que o Sebrae também pode ajudar muito os produtores. Então, cada vez mais, o agro com o Sebrae vai se tornando um agro urbano, um agro empresarial. Não que ele vá ficar um agro grande, mas ele é um todo... É, é, produtor é um empresário, ou pelo menos precisa ser um empresário, pensando em receita, pensando em despesas e pensando em lucro e em capital. O Sebrae fez um trabalho excepcional na cidade, um trabalho onde qualquer vendedor de cachorro-quente na frente do estádio é um empresário, porque ele foi no Sebrae, o Sebrae ensinou. Agora o Sebrae precisa vir para o campo, para que a gente tenha um campo também empresarial nesse pequeno e médio. Então, acho que é, são essas ações que a gente tem olhado é, para facilitar a vida do produtor rural. Marcelo, vou pedir para você é, complementar aí com, com as ações que a gente já tem realizado, né? Essa questão que o secretário bem comentou, de um movimento já global, internacional, de farm to table, né? De, de, de valorização do produto local, de saber de onde ele veio, de valorizar, de, de ser da região, e a gente ter levado isso muito, né? Na, no dia a dia da, das, dos cursos, das orientações para os produtores, você comentasse um pouquinho como que é a experiência do, do Sebrae nisso em colocar o produtor dentro dessa realidade, aproveitar os canais de vendas disponíveis, inclusive de fornecimento para as compras públicas, né? por exemplo. Legal, Marcele. É, aqui na, na região, posso dar três exemplos diretos. Né? O pessoal aqui de Agudos, ao lado de Bauru, eles tiveram essa semana a liberação do PA. Então, era um pessoal que estava com dificuldade de vendas, já que a merenda tinha parado, né, eles entregavam basicamente para a merenda de Agudos e de Bauru, com essa parada, a liberação do PA para eles, exatamente nessa semana, foi perfeita para não perder escoamento, onde eles já estão se preparando para manter a entrega e ainda procurar o mercado. Qual é a provocação que o Sebrae faz para eles de gestão? O PAA é um cliente muito importante e a merenda é outro muito importante. Só que são contratos. Contratos são muito interessantes para a gente conseguir fazer a gestão. Porque a gente pode trabalhar com custo de produção, quantidade produzida. Né? Para uma merenda escolar, não adianta ele ter durante dois meses 20 caixas de tomate por semana e de repente no próximo mês não ter tomate. E isso é gestão, é planejamento de safra. A parte financeira, quanto eu preciso comprar de insumo. Então, todo o contrato, seja com prefeitura ou com PAA, é muito interessante. Mas, em muitos casos, a gente não tem o PAA. Então, o pessoal de Paulistânia, por exemplo, aqui também do lado de Bauru, o que, que eles fizeram? Eles estão a 50 quilômetros de Bauru, só entregavam para merenda escolar, parou. Qual foi a opção que eles tiveram? fazer cesta e entregar por delivery. Nada de criar site, nada muito trabalhoso. Consultoria de marketing com o Sebrae no 0800, por telefone, criaram na página pessoal do Facebook uma divulgação das cestas, dos produtos que eles tiveram, e estão tendo um sucesso muito bom, entregando para prédios, para condomínios, nas casas mesmo, trabalhando com frete, fazendo entregas bem interessantes. E muitas vezes, já vendo que não vamos mais voltar a ficar só na merenda escolar. Sim, ter a merenda, mas o cliente direto, o cliente final, que é muito interessante. Outro caso para complementar o quanto essa gestão e essa divulgação é importante. Aqui em Bauru, a gente tem uma empresa de ovo caipira, que começou a fazer o delivery no começo do ano, estava indo bem, veio a quarentena o que, que eles fizeram? Se uniram com outros agricultores. E isso foi muito interessante, porque um site que eles construíram para vender só ovo caipira, hoje tem um leque de produtos nesse site de o um produtor de queijo, que é um vizinho, hoje está junto com eles, o produtor de frutas, que é outro, que é de Botucatu, inclusive, bem longe, vem frutas, legumes e verduras de Botucatu, todas orgânicas, atingindo um leque de mercado muito interessante, um valor agregado muito bom, e eles estão aumentando no mercado de um modo que eles até, inclusive, estão ficando sem alguns produtos. Então, é uma reconstrução e a gestão, aí o que o Gustavo falou foi perfeito, tem que estar junto. Porque a quantidade produzida, a divulgação, o, o compromisso com higiene, com logística, tem que ser muito forte. Porque chegar no cliente, muitas vezes a gente chega. Manter o cliente é que a gente tem que ter uma gestão forte para que ele vire um cliente assíduo daquele agricultor. Excelente, Marcelo, vou aproveitar aqui, é, chamar aqui um VT para a gente conhecer, para quem ainda não conhece, nessa plataforma pertinho de casa, uma iniciativa excelente do Sebrae, do, do Faesp, Senar e várias entidades para aproximar os produtores né, do, do, do consumidor final, e aí vamos ver um pouquinho o vídeo, depois você comenta para a gente, por favor.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 O produtor rural não tem como construir um site, não é um ambiente normal para ele, né? Então, está ali um site pronto para divulgação do seu produto, que vai chegar ao cliente. É, isso é o mais interessante. A plataforma está pronta. Está ali a oportunidade de se diferenciar, de chegar no mercado e, se tudo der certo, ficar no mercado aí, mais um. Deixa eu aproveitar a pergunta aqui da Simone Cardoso, Simone Castro, desculpa, é bom negócio vender no porta a porta para conhecidos para receber depois aquela mercadoria que não saiu? É um bom negócio, né? Uma, uma mercadoria, principalmente que você não saiu, ia perder no caso, né, o, a entrada, chegar ao cliente, em muitos casos, ela começa por um conhecido, né, posso falar aqui, por exemplo, o, o produtor de queijo da minha região, ele chegou na quarentena, estava difícil, o que, que ele fez? Foi lá e entregou para um conhecido hum. num prédio, esse conhecido só dele estar tá lá na frente, entregando, e o próprio conhecido ali, no grupo de WhatsApp do WhatsApp do prédio, ele já divulga o produto que ele recebeu. Muitas vezes ele põe uma foto no Facebook: olha que bonito, o queijo, o doce, as verduras que eu recebi. Isso é uma divulgação natural. E muitas vezes ela é melhor do que a sua divulgação. Por quê? Porque é um cliente já falando que é bom, que é interessante. E isso faz uma divulgação gratuita. Né? Então, muitas vendas, aí sim, ela está certíssima. Começa por um conhecido. Muito bom. Houve muita variação de preço aí nas mercadorias, nos insumos, aí nos últimos tempos, é, Marcelo, secretário? Eu posso colocar, começar aqui antes do Marcelo falar, Marcelo. É, eu acho que é muito importante nós lembrarmos é, que, primeiro, o, o Brasil é um país capitalista. Né? Eu acho que nós vivemos aqui no passado, e os mais velhos se lembram da Sunab, eh, se lembram aí da CIPA, lem se lembram eh, de muitas intervenções eh, que os governos fizeram na economia. Isso só causou o problema. A última intervenção foi no setor de energia, que a ex-presidente Dilma resolveu achar que ela sabia mais que todo mundo, e, e eh, criou uma lambança. Então, essa questão eh, de preços, ela deve ser primeiro levada em consideração que o Brasil é um país capitalista e que os mercados funcionam aqui de maneira eficiente. O governo não deve intervir. Depois que o agronegócio é, dentro desse mundo capitalista, é o setor mais privado da economia brasileira. Lá em 1990, quando o presidente Collor era presidente, ele acabou com as estatais do agronegócio, ele acabou... Uh, com uh, o Instituto Brasileiro do Café, que controlava todo o preço do café, recebia o café, exportava o café. Hoje nós temos cafés especiais, cafés de alta qualidade, de alto preço, que vendem com um, um prêmio em relação à Bolsa uh, de Nova York, em relação à Bolsa de São Paulo. Uh, ele acabou também com o IAA, que é o Instituto de Açúcar Real, que dava cotas uh, para as pessoas produzirem quanto o governo gostaria que elas produzissem, independente de custos, de, de capacidade de comunicação, de marketing, de gerenciamento, era, um, era de fato uma questão estatal. Hoje não, hoje os mercados são abertos e nós devemos sempre trabalhar para preservar os mercados abertos, sem intervenção e sem uh, ação do Estado naquilo que o Estado não conhece. Uh, nessa pandemia, certamente nós tivemos aumentos de preço. Como eu disse aqui um pouco antes, o leite aumentou porque houve uma demanda muito maior do que a demanda projetada uh, num primeiro momento. Os, o preço, o mercado atuou e voltou. Preço de uh, feijão. Uh, houve um aumento uh, na procura pelo feijão porque é um produto estocável em casa. Quando as pessoas vão para quarentena, uh, isso vem à mente e compra. Aí, nós tivemos uma seca também que dificultou o plantio do feijão aí nas regiões produtoras. O arroz, a mesma coisa. Nós tivemos dificuldade porque houve um aumento muito grande. Todos esses preços foram se adequando e naturalmente chegaram ao patamar. Ficaram alguns mais altos, e caro Mas essa é a dinâmica do mercado e essa é a razão que nós temos um supermercado com uma variedade enorme de produtos. Toda vez que a gente vai na linha de querer controlar preço controlar margem seja, e geralmente só vai do lado ruim, né? ou seja, do lado que subiu para o produtor, então o produtor que trabalha com sazonalidade como foi colocado muito bem aqui pelo Marcelo, a hora que ele vai recuperar aquela margem que ele perdeu porque ele sabe que ele tem que entregar porque teve uma produção maior chega alguém que se chama Estado e vem e intervém na margem dele então, nós temos que deixar os mercados fluírem para que a gente não leve o Brasil a uma situação de Venezuela, que nós bem conhecemos aí como é que é a falta de produto na prateleira do supermercado. Então, ah, sim, ah, preços ah, vão para cima e vão para baixo, e nós temos que saber administrar esses preços. Perfeito. Isso mesmo, a gente tem uma, uma variação aí no preço natural, que a gente vai lidar com ela, né? Tem uma pesquisa divulgada pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, bem interessante, foi divulgada agora no final do mês, onde 50% dos agricultores falam que o preço não teve variação, 10% fala que o preço subiu, e 30% falam que teve uma pequena queda. Então, em geral, claro, tem... É, detalhes de culturas aí que a gente vê uma queda maior, né, como o Gustavo comentou, mas em geral a gente vê os agricultores com pequenas flutuações, alguns até tendo um, uma melhoria no preço, o que é bem interessante. É, secretário, quero voltar um pouquinho na questão das linhas de crédito disponível, que tem uma pergunta de uma internauta aqui, a Tatiane Ávila. Ávila pergunta, ela já tinha perguntado quando o senhor comentou sobre as linhas de crédito, tá? Se este valor pode liberar para a cooperativa de pequenos produtores locais em cidades tipo Vilarejo? Sem dúvida. Acho que a linha de crédito ela é, é liberada tanto para a pessoa ah, jurídica quanto para pessoas ah, físicas. É preciso ah, se fazer o cadastro e, a partir daí, sim, é, se busca é, liberar. É, e isso é importante, lembrar a questão da garantia. Por isso nós estamos trabalhando com, com o SEBRAE, para que o SEBRAE inclu, inclua no seu fundo de aval, né, no FAMP, a, a, o CNPJ a, e o CPF rural, do produtor rural. Porque até agora ele não, não permite, e eu tenho conversado bastante com o presidente Meles aí no SEBRAE Nacional, o presidente Tirso aqui no SEBRAE em São Paulo, porque é muito importante, eu não sei por que razão o produtor rural não é, é contemplado com o fundo de aval do SEBRAE, é, mas eu acredito que tanto é, o presidente é, Melles quanto o presidente Tiso farão aí essa inclusão, porque ela faz todo sentido para isso. E aí essa senhora pode sim é, se cadastrar lá. É, Marcelo, deixa eu aproveitar aqui porque a gente também tem lidado bastante com isso, né? Com a orientar uhum. os pequenos produtores para as compras públicas, como considerar isso no seu planejamento aí de, de equipamento de produção, é, quais são as medidas que tem disponíveis, o que, que a gente tem ofertado hoje, se pudesse falar sobre isso. É, aqui a gente pode trabalhar com dois setores que são muito importantes. né? Todo contrato que o agricultor tenha para venda, seja de prefeitura, e isso não sai do Codeagro, ele pode fazer o cadastro dele, de qual região ele atua, e sempre que tiver uma chamada pública para agricultura familiar na região dele, ele vai receber o aviso que essa chamada pública foi aberta. Todo contrato, como a gente já mencionou, é muito importante para o seu planejamento de safra. E toda venda já garantida te dá uma liberdade do custo de produção ser menor, a gente pode trabalhar de várias formas, e inclusive já comprar insumos e aí aqui a gente entra na segunda medida tem inclusive no PA o PA estoque onde a gente pode estocar produtos né hoje a gente vê o preço do produto algumas vezes até mantendo para venda mas a gente tem uma alta dos insumos como o agricultor pode lidar com a alta de insumos fazendo uma compra maior em vez de comprar quatro cinco sacas de milho se ele consegue se juntar e comprar uma carreta esse preço unitário vai abaixar muito, e aí a gente consegue abaixar o custo de produção. Aqui em Promissão, a gente tem uma cooperativa de leite que está tendo sucesso nessa ação, onde ela compra carretas de soja e milho do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e consegue entregar para o seu cooperado a um preço muito menor. E aí entra linhas de crédito para cooperativas que estão com um prazo de 240 dias para ser pago, esse financiamento aí para o estoque. Então, a gente tem tanto o PA estoque, que é depois liquidado financeiramente, tá certo? Ele vai ser diferente lá do PA doação, simultânea e do PA compra direta, é outro tipo de PA, mas que a gente pode e deve utilizar para formar estoque, onde a gente consegue baratear o custo de produção. Vamos aproveitar, vamos ouvir o depoimento de uma cliente aqui do nosso escritório regional sul, né, que é, recebeu as orientações aí, da, dos consultores de políticas públicas e passou a acessar é, o mercado de venda para prefeituras. Vamos ver. Oi, pessoal do SEBRAE. Bom dia. Eu sou a Adélia da Mais Vida Alimentação Saudável. Nós temos uma empresa de deliverys de refeição saudáveis, congeladas, né, que fica no Capão Redondo. É, eu estou passando para agradecer, deixar um recadinho de agradecimento a todo o pessoal do escritório do SEBRAE de Santo Amaro, porque por causa de todo o apoio, todo o suporte, é, to, tenho visto todo mundo muito engajado em ajudar os empreendedores né, com lives sobre crédito, orientação sobre as medidas do governo, é, todo tipo de apoio tenho recebido. E um deles, que agora vai me ajudar muito, ajudar muito a minha empresa, foi que eu recebi o edital da prefeitura para fornecimento de marmitas, para pessoas vulneráveis, né? É, então, recebi no nosso grupo da alimentação fora do lar, rapidamente eu providenciei toda a documentação, enviei e fui aprovada. Minha empresa foi aprovada para fazer fornecimento de 3 mil, 3 mil unidades de refeição é, por mês, nos próximos três meses, podendo estender por mais três meses esse contrato com a Prefeitura. Então, isso vai dar um fôlego, é uma ótima notícia. É, vai dar um fôlego para gente nesse período aqui de pandemia, e então eu quis passar para deixar o meu abraço, meu carinho, meu agradecimento, e agora eu vou ter muito trabalho pela frente. Obrigada, gente. Uma alegria, Marcelo, uma alegria escutar um depoimento desse, né? É, o, o sorriso dela, a alegria que ela demonstra em comunicar, isso já mostra o, todo o potencial que é, né? Ela fala no final, né, a Adélia, o quanto trabalho ela vai ter agora. Isso é, é, é muito interessante. Então, ela vai ter todo o trabalho social de fornecer essas marmitas para famílias que estão precisando, né? Então, ficou muito interessante, muito amarrado o, o, o depoimento dela aí, da oportunidade que ela teve, do planejamento financeiro que ela vai estar tá fazendo, do, da salva que ela teve da empresa dela tá? mantendo aí os funcionários crescendo, entregando essas 3 mil marmitas, e é uma oportunidade que ela não tinha visto ainda. Então, as compras públicas, seja aí chamada pública ou licitação, é muito interessante para o pequeno negócio. Esse é um excelente exemplo, né, da parceria do SEBRAE com o Poder Público, dos empresários, né, secretário? Não tem nem dúvida, acho que aproveitando aqui, é, só lembrando, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ela faz um monitoramento de todos os editais emitidos uh, no Estado, né, prefeituras e, e o próprio Estado, e envia aos produtores que estão cadastrados. Então, uh, os produtores uh, devem se cadastrar aí no site uh, da Secretaria da Agricultura, como foi colocado pelo Marcelo, para que a gente possa ajudar, uh, a orientar pessoas como a Adélia, nesses editais, porque muitas vezes essas empresas pequenas uh, e médias não conhecem os editais, não sabem. Então, se ela entrar se cadastrar, tem um sistema aqui de inteligência para ajudar essas pequenas empresas a entrar nesses editais. Durante é, essa pandemia, nós já tivemos 185 editais, ou seja, é bastante coisa, tem, é, está muito ativo, é, vale a pena estar próximo para que a gente possa realmente fomentar os negócios. Como eu falei no início, os negócios mudarão, Ninguém será, sairá ileso né, dessa crise, todos sofrerão, mas novos negócios, novos empresários também é, surgirão. É muito importante que a gente realmente esteja ligado um nos outros para nos apoiarmos. Né? Muito importante. Marcelo, quer comentar? Não, eu achei, assim, bem interessante, né, a gente tem ações aí, a Cesta Verde, que o senhor Gustavo comentou, achei fantástico, né, isso é, é a expectativa que o agronegócio tinha aí, de, de ter essas entregas, ajudar, né, tantas famílias que precisam aí a ter uma alimentação saudável, então, parabéns pela iniciativa, eu acho que é isso que vai fazer o agro tá mais forte e perfeito, Gustavo, né? A parceria, a gente fala muito para o agricultor, se una, a parceria que é que faz a força para você crescer. E acho que, como entidades, é isso que a gente já faz e tá fortalecendo mais agora para crescer, para ajudar tantos aí que precisam. É, e eu acho que começa, né, Marcelo, Marcelo, e todos que estão nos ouvindo aqui, essa questão que o Marcelo colocou aí de, de união. É, não é uma união uh, para trocar ideia apenas, tá certo? acho que começa, começa sempre com um líder, começa sempre com um empresário que tem a visão, que tem a força de trabalho, que tem a ideia. É, no entanto, ele não tem o capital, não necessariamente ele tem todo o capital, porque, principalmente nessas, uh, nesses editais de governo, os volumes são muito grandes, é, e, portanto, a união que o Marcelo se referiu aqui é uma união, para você pensar no negócio, como eu falo, produção puxada. Qual é o tamanho do edital? Ah, são tantas toneladas, tantos quilos ah, de alimento e de produção. aqui. Então, quantos produtores eu preciso trazer? Quantos hectares de terra eu preciso ter? Não necessariamente precisa ser seu, isso é a modernidade. Você tem que ser um grande articulador. Tá certo? O, o, o bom é, produtor rural, o bom industrial, o bom banqueiro, é, o bom, é, dizer, qualquer atividade de negócio, o bom é o comerciante, é aquele que sabe fazer o negócio, aquele que vai atrás da oportunidade. E o SEBRAE, então, traz a ferramenta, a Secretaria da Agricultura tem que trazer a ferramenta para aquele bom empresário que sai à frente. E traga os, de, os outros de baixo, não adianta também só querer consolidar e ser você sozinho. Traga, faça parceria, a questão das cooperativas é muito importante, é um sistema que ajuda a, a, os pequenos a terem uma força de um grande, e, e isso é o que vai dar, o que vai fazer a diferença. E boa gestão, né? boa governança, porque se você tem sócio, você tem obrigação de dar satisfação. Então, a transparência, levar informação, você não é dono de tudo, você é sócio em um negócio. Então, essa questão da governança, da satisfação, ela é fundamental para que o negócio seja bem sucedido. A Adela está aqui nos assistindo, já mandou uma mensagem aqui no chat, dizendo, obrigado pessoal do Sebrae, estou trabalhando muito com as marmitas. Aí, super agradecida, oh. super feliz, atualizou a informação aqui para a gente. Marcelo, oh. essa questão de, dessas possibilidades de fornecer para o poder público, uhum. é de conhecimento é, fácil dos pequenos produtores? Eles sabem lidar com isso no dia a dia? Consideram isso no planejamento de, de vendas deles? É possível? É, é do dia a dia deles ou ainda é um trabalho que a gente precisar uhum. fazer sempre? É. Quando a gente fala de associações e cooperativas, a maioria já tem esse conhecimento já sabem trabalhar com a Conab, já sabem trabalhar com o Pepais, que é o programa estadual, já sabem trabalhar com o Penai, já é algo normal para eles. Mas quando a gente fala dos agricultores individualmente, aí a gente tem ainda algumas divulgações que precisam ser mais fortes. Né, a cooperativa, a associação, já tem esse conhecimento muito tranquilo. O agricultor, pessoalmente, muitas vezes não. Né? Como o próprio Gustavo comentou, um site como o Codeagro, é um site que ele faz o cadastro e pode ficar sabendo dos editais. Então, muitas vezes, a associação está cadastrada, mas o agricultor individual, não. Né? Então, ele poderia estar tá recebendo um pedido de um presídio para ele entregar ali no Pepais, que seria do lado da casa dele, e muitas vezes esse produto acaba indo para outra cidade para voltar para o presídio, sendo que individualmente ele poderia estar entregando ali para o Então, a gente ainda tem uma divulgação que precisa ser feita individualmente. Aí sim, para os agricultores terem um acesso maior às compras governamentais. Secretário, teria alguma atualização para falar com relação às possibilidades de venda direta para o governo do Estado? Ah, eu acho que é, são, é exatamente o que o Marcelo colocou. Acho que nós estamos aí, acho que vale lembrar essa questão do PAA, é, que é um programa muito importante de aquisição. Foi aí a ministra Tereza Cristina conseguiu uh, liberar uma verba de 500 milhões de reais, com muito apoio uh, da, dos deputados, né, da bancada de deputados federais aí uh, em Brasília, o presidente, que é o deputado uh, Wilson Poit, fez um trabalho pessoal nesse, nesse trabalho de divulgação uh, e apoio à ministra, e por alguma razão que eu honestamente não consigo explicar uh, nos governos anteriores, o estado de São Paulo nunca esteve é, no PA, nunca foi cadastrado no PA. E nessa, nessa oportunidade nós conseguimos sim cadastrar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo receberá um valor importante do PA e, e, e será uma, uma oportunidade incrível aí para os produtores aqui é, do estado de São Paulo. Muito bom, com certeza, esse passo a passo, essa orientação para isso, deve entrar aí no nosso dia a dia, nas da, nossas orientações, né, Marcelo? Isso, agora o, o prazo chegou, né, então a partir de segunda-feira, os agricultores têm que mandar o projeto lá no PAANET, os agricultores que mandaram o projeto ano passado, isso que é importante, o todos é... os agricultores... Queria explicar duas etapas, né? De... Isso, perfeito, né? Então, agora, a partir de segunda-feira, os agricultores que mandaram as suas cooperativas e associações que mandaram projetos ano passado e não foram contempladas, tem que mandar o projeto agora em maio, a partir de segunda-feira. E a partir de 8 de junho, aí sim, vai abrir novamente o PAANET para novos projetos. Então, nos próximos dois meses aí, Toda a agricultura familiar do estado de São Paulo tem que estar tá focada na Conab para que a gente acesse o PAANET então novamente, pessoal. Maio agora todos os projetos não contemplados em 2019, quem ainda tem interesse tem que reenviar lá no PAANet e a partir de 8 de junho novos projetos podem ser enviados aí para contemplação numa verba numa verba bem interessante que veio para o estado de São Paulo, né, aproximadamente aí 220 milhões, onde a gente tem aí 120 milhões aproximadamente de projetos do ano passado que foram entregues, mas não contemplados, que podem ser reenviados. E após esse mês, então, a gente vai ver exatamente qual é a sobra, aproximadamente aí 93 milhões já são destinados a novos projetos que em junho têm que ser enviados para o PAA. Só fazendo um esclarecimento, Marcelo, e Marcelo esse é o, o programa do PA via Conab, né? logo mais agora nós vamos fazer o da Secretaria da Agricultura também uh, com esses novos recursos que vieram do Ministério, então essa é a novidade, né? no fundo não só uh, teremos aí essa verba uh, via Conab, mas também agora o Estado de São Paulo entra para valer nessa questão e aumenta muito a capacidade de compra de alimentos aí, dos produtores rurais. Muito bom. perfeito Obrigada, gente. Estamos caminhando para o final. Para você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, continua com dúvidas, segue aí. Na sequência, um plantão de dúvidas por uma hora. Os consultores vão seguir aqui no chat, tirando todas as suas dúvidas. Se quiser saber um pouco mais sobre as medidas governamentais que já existem hoje para o agronegócio, é só baixar a cartilha, o e-book está aí, é gratuito. Baixe, pode revisitar. Essa live também fica gravada. Se quer é, voltar a ouvir alguma coisa que foi falada aqui, alguma resposta... Pode assistir de novo quantas vezes quiser. E, secretário, o senhor quer deixar alguma mensagem final? Acho que, primeiro, agradecer vocês aí pela, pela oportunidade né, de falar aqui para todos no SEBRAE, mostrar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A gente tem feito um trabalho importante ao longo desses. É, o ano passado e esse metade de ano aqui. É um momento difícil com a pandemia, mas é, muita gente trabalhando. Queria agradecer aí todos os servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, são 3.300 servidores dedicado, dedicados à agricultura aqui de São Paulo e trabalhando para que nós possamos uh, suavizar a dificuldade nesse momento e uh, saímos mais fortes lá na frente. Então, contem com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para o que vocês uh, precisarem e o canal está aberto e eu estou à disposição sempre. Muito obrigado, parabéns. Hein? Nós que agradecemos, foi muito importante e enriquecedor a sua participação aqui no nosso bate-papo hoje. Marcelo, quer deixar a sua mensagem final? Eu agradeço aí, senhor Gustavo, as informações hoje foram muito importantes, né? O enriquecimento do agronegócio no estado de São Paulo, aí então a gente tem oportunidades desde jogar uma dívida com a União para o dia 15 de agosto, procure você que tem uma dívida desde o começo do ano, e até as que vão vencer até 14 de agosto, você tem o direito de solicitar para pagar dia 15 de agosto, você tem inúmeras linhas de créditos, aí aqui vai uma avaliação consciente do quanto solicitar, para que solicitar, né, seja por Desenvolve São Paulo, seja por outras entidades, eu acho que o crédito está aí também, com consciência, a gente pode utilizar ele pro sucesso as vendas estão aí né a gente teve hoje a divulgação do PA federal e desse PA estadual que nunca existiu eu acho que isso vai ser uma melhoria fantástica para o estado de São Paulo a gente tem agricultores se transformando e indo encontrar o cliente final então vamos em frente força para o agronegócio força aí para todos os empreendedores e obrigado pela oportunidade muito bom, aproveitando, novamente agradecendo a Secretaria de Agricultura e sempre muito parceira do CEDAI com todas as ações, a FAESP e todos os produtores rurais aí que não estão deixando faltar comida nesse momento aí difícil que estamos passando. E a sua audiência, você que nos acompanhou hoje, muito obrigada. A gente se vê amanhã, o um bate-papo de amanhã, uh, no último dia da semana. Covid, o novo comportamento do consumidor, importante empreendedores de todos os setores participar para entender a gente falar um pouquinho sobre esse novo comportamento e como você pode se adequar. Obrigada, gente. Até mais. Muito bom. Obrigado.